Opa, senhor Corrêa, nós nos encontramos hoje ali perto da antiga prefeitura, em frente à minha mobiliária lá, né? Não sei se o senhor lembra de mim, dos perfis de alumínio, que talvez o senhor possa ajudar eu a fazer umas compras aí com um preço melhor, sabe? E aí eu queria compartilhar a situação que eu tenho, que é a ideia do portão que eu quero fazer de alumínio, por ser um material bem leve e talvez me atenda aí. No caso... Eu vou ter uma garagem nessa situação aqui, tá? vou isolar alguns elementos aqui. E eu vou fazer aqui em verde aqui um portão que ele desliza é, numa guia embaixo dele. E quando eu empurrar nesse sentido aqui, ele já curva com duas rodinhas a cada parte do portão. E se esconde aqui mais ou menos até aqui. Ele vai ficar uma parte meio na diagonal aqui mesmo, mas não tem problema. Então a dimensão do portão em si em planta eu vou ter mais ou menos isso daqui, ó. 4,80 de, dessa guia aqui. Uma curva aqui de raio de 25 com 36 de. de, de, de, de linear, né? E mais uns 4,50 até o final da parede. Com esse ângulo de 97 graus. Eu vou, antes de mostrar o projeto todo aqui, eu vou mostrar um vídeo para você ver a ideia, porque eu tive essa ideia. É melhor para mim aqui, mas porque eu vou ter um pergolado, uma área aberta. E esse vídeo aqui vai representar mais ou menos o que nós estamos falando aí. Então, vou até reproduzir novamente aqui. Dá para ver aí que o portão deve ter duas sodinha em cada parte, tá? E aí, no caso, acredito que é, com esse perfil de alumínio vai me atender. Só sei que eu tenho que procurar alguma, alguns detalhes. Como, por exemplo, eu vou fixar alguma rodinha num perfil C. Esse perfil C vai estar tá fixado em cada parte aqui. Então, a rodinha vai estar tá segurando a parte de cima. E a parte de cada né, em cada momento aqui, um pedaço de perfil C em cada parte vai entrar nessa rodinha e vai sempre estar tá mantendo ele firme. Então, é... a ideia principal é essa, quero fazer isso de perfil de alumínio, eu tenho capacidades de ferramentas para poder fazer, furar, enfim, só para me apresentar para o senhor aí, eu sou o Daniel Henrique, eu formei engenharia civil na FEP e já trabalho aí há uns dois anos com topografia e projetos, tá bom? Então, esse é o perfil da guia e... Em planta baixa, eu vou dar um rotacionado aqui em 3D, para o senhor ver. Então, vou ter mais ou menos essa situação no projeto lá. E eu gostaria de ter um... É, nesse caso aqui, eu fiz um projeto para seção tubular, mas eu, se não existir ou for muito mais caro que a seção retangular, é, eu preferia na seção retangular, se for mais barata no caso. Tá? Mas eu fiz só um exemplo aqui de como seria... Eu não iria colocar essas tubulações assim e talvez eu iria colocar aquelas folhas que chamam lambril, se não me engano, né? Talvez um perfil um é retangular aqui, outro aqui, né? E preencher com com aqueles lambris ou alguma outra solução que o senhor falar. Ah, essa aqui é mais barata ou dá para o meu caso? E aí, e aí eu achei um pouco exagerado ter 50 centímetros cada folha aqui. Vou dar uma isolada nele aqui. E o senhor pode perceber que, até no vídeo dá para ver que existe uma dobradiça tá? em cada parte. Então, se naquele modelo de planta baixa, só um momento. É, então, na, no modelo em implanta baixa, nós tivermos 4,80 aqui para fazer os portões. Eu acredito aí, eu acredito aí que talvez eu fizesse aí um 6 um, partes de 80 centímetros. Tá bom? Aqui no vídeo a gente vê que a primeira parte dele aqui nós temos uma, uma parte menor né mas é, acho que no meu caso poderia ser uma é, totalmente partes maiores não tem problema então seis partes de 80 centímetros e o tamanho disso sendo aqui é aí para quantificar né então se nós tivermos então se nós tivermos um portão de uma altura e e de 2,20 seria interessante, então é, cada parte desse portão ele vai ter uma dimensão de 2,20 por 80, que nós estávamos falando aí, né? Então, é, talvez para quantificar aí para a gente, aí, seria o padrão aí, o perfil retangular, em, em, é, em, como se diz né? na parte externa, é, talvez um perfil, né? Mais ou menos aqui. Só para quantificar, não, até agora, esse momento talvez não seria interessante. Mas um perfil do mesmo... Opa, desse, do mesmo é, uma peça colocando nesse travão aqui do mesmo perfil. E aí ter uns lambris aqui, lambris aqui, ou no meio, ou fechar tudo mesmo. Então, acho que se fechar tudo, para mim, fica interessante. E fora as dobradiças em cada parte, né? Então... Eu acho que o senhor consegue quantificar também quanto de cantoneira que vai dentro de, de cada tubo, né? Um, eu não sei quanto tem o um tubo, mas vamos supor que tenha 5 centímetros, né? Então, é, vai dar mais ou menos assim. E cada parte dessa dessa outra situação aqui, né? Vai ter... Então, não sei né? se ficaria mais ou menos assim. E por dentro aqui, um, uma espécie de algum lambril, não sei, que seja assim. Tá, imagina Então, teríamos aí uma questão, né? Que, vamos supor, 2,20 de altura e cada parte sendo 80. E aí temos essa outra aqui, essa outra e, e os lambris. De área de lambris, a área interna aqui pode dar em torno de 1,50, tá? Então, acho que o senhor podia ajudar eu a quantificar né? a quantidade aqui de... Das cantoneiras, dobradiça, é, essas rodinhas aqui. Eu não sei se existe alguma rodinha que gire né, para acompanhar a curvatura lá ou se ficar fixa ela consegue curvar sem precisar girar, né? não sei. Às vezes ela já vem com um garfinho tipo bicicleta, né? Tipo garfo de bicicletinha, assim, e coloca ela aqui, trava ali, não sei, de uma maneira diferente aí. Então, esse é o, o projeto inicial da ideia sendo que nós temos aquelas dimensões que eu estava falando aqui para o senhor, tá? 4,80, aí ele vira no 49, mas vai ficar uma folha aqui ainda para virar. E aí a guiazinha, eu vou aumentar esse, essa, essa parede aqui até ficar perpendicular mais ou menos aqui, onde vai estar tá esse perfilzinho em C, que eu falei para o senhor que coloca aqui em cada uma, para uma, uma guiazinha ficar nesse perfil C para ela não tombar. Né? Então, Sempre vai estar travada mais ou menos aqui. Muito obrigado pela atenção, viu, senhor Correia? Não sei se o senhor chama Correia, mas obrigado mesmo pela atenção aí, se o senhor puder me ajudar.